Uh, para corrigir o tipo de problema que eu tive uh, no trabalho com valores que são díspares, né? valores que deveriam ser iguais e não são, e também para corrigir o problema uh, apresentado a muitos pesquisadores de reprodutibilidade, a solução é basicamente a mesma. Uh, com esse conjunto de sete, deixa eu contar, esse conjunto de sete ferramentas que eu apresento aqui na tela, uh, nós conseguimos resolver a gigante parte desses problemas. Né? É, alguns são bibliotecas, como específicas do R, como o Tidyverse, o Renv e o here. Uh, outras são funcionalidades específicas do RStudio, como os RStudio Projects, que hoje são considerados a forma ideal de você criar projetos IR justamente pelas funcionalidades de encapsulamento que eu irei mostrar posteriormente, que ele apresenta, que ele oferece. O Git, que não é obrigatório, mas ele é muito bom, no fim, ele é um sistema de controle de versão do código e o que o Git propicia é que você mantenha uma fotografia de como o seu código era em, em versões anteriores né? uh, nesse workshop eu não vou abordar a fundo o, o Git na verdade eu não iria abordar o Git porque ele é, uma, ele é uma ferramenta à parte e que, enfim, uh, e que você consegue trabalhar sem fazer o uso dela né? eu vou tentar uh, ficar mais próximo do que eu considero essencial uh, então o Git ele fica mais como uma sugestão para projetos futuros é necessário que você tenha uma boa estrutura de pastas e nomeação de arquivos. Isso por quê? Uma boa estrutura de pastas ajuda um usuário futuro saber para onde ele está indo. Ela ajuda o usuário a recriar na mente dele os passos que você desenvolvedor tomou no momento em que você estava planejando aquele projeto, escrevendo aquele código. Uh, então é, é importante que o seu projeto ele esteja disposto em pastas de forma lógica, que essas pastas possuam nomes claros e que você evite criar uma um alinhamento muito grande de arquivos. Né? Enfim. E dentro dessas pastas você vai ter os arquivos .r no nosso caso ou .py caso você esteja usando Python. E esses arquivos eles devem ser bem nomeados. Uh, uma dica que eu vou retomar posteriormente na, na segunda parte do workshop, que é quando nós vamos efetivamente colocar a mão na massa e construir um projeto muito rápido, né? organizar um projeto, uh, é uma dica que eu enfim, acabo sempre dando, que é você, antes do nome de cada arquivo, você colocar um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Independente se, aquela, se o usuário final sabe ou não uh, o mesmo idioma que você, é, provavelmente o usuário final vai saber que o 2 vem depois do 1 um, e o 3 vem depois do 2. Então ele vai entender a ordem de execução daqueles arquivos, caso ele queira fazer um passo a passo. Ah, e por fim, ah, eu acho extremamente importante que todo projeto, isso inclusive é convencionado hoje em dia no mundo do desenvolvimento, todo projeto ele tem um README na sua, no seu diretório base. Uh, o que é o Readme? É, Readme.md, né? É, o Readme é um arquivo em Markdown, é um arquivo de texto, em que nele você tem as instruções básicas de o que é aquele projeto, qual é o nome dele, quem desenvolveu ele, qual é o tipo de suporte dado naquele projeto, ou seja, se, se é um software que tem garantia, se é um software que não tem garantia, enfim. Uh, no Readme você tem a, isso com nós chamamos de licença, né? e também você vai ter uma breve descrição é, como instalar aquele software, se for necessário, e como utilizar os comandos básicos dele, né, que você, enfim, desenvolvedor, considera essencial.